Olá, meus amigos. Mais uma sexta-feira, hoje com uma mulher empreendedora aqui no nosso programa na Catarina Show, a Elini Rodrigues, que é profissional da área capilar. Elini, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. <risos> obrigada por você estar aqui presente com a gente. A Elini é uma moça que entrou em contato, a gente faz parte de um grupo de mulheres empreendedoras aqui na nossa cidade. E eu comentei, meninas, vocês não querem participar do nosso programa no Catarina Show? A gente gosta de mostrar as pessoas que empreendem, né que não tem medo, porque o empreender, a pessoa fica com receio, a gente diz assim, a pessoa empreendedora às vezes é meio fora da casinha, porque <risos> ela não pode pensar... Se, a gente pensa que é o que vai dar certo, é o positivo, mas a gente não põe no, no lápis, né, no papel, é, que talvez não dê. E a Ilini, ela começou com várias coisas, ela teve várias profissões, né Ilini? Sim. Uhum. É, primeiramente, você nasceu em Rio Negro. Sim, Rio Negro, fui criada em Pomerode, daí uh, adolescente nós fomos para Blumenau. Aí, depois de alguns anos, eu vim para a Mafra. Né? Nessa estadia, daqui de Mafra, né? que eu fiquei 10 anos, ah, eu já vim é, trabalhando na área da saúde com outras coisas. E daí eu voltei para Blumenau para fazer minha faculdade e agora estou de volta. Ah, você é formada em qual faculdade? Do SENAC, é, uhum. de Blumenau. Eu sou esteto-cosmetóloga. Eu estudei cosmetologia e estética. E a gente conversando um pouquinho antes, você me comentou que você trabalhou com vários salões Várias. de beleza aqui em, uhum. Mafra. Aqui é... em Mafra. em Mafra, é, em Blumenau e Balneário também. Balneário também. também. E você uhum. era de uma área de massoterapia e Isso. daí você começou a fazer escova, trança, uhum. que é a tua especialidade. Isso. É, no caso, no meu início, lá quando, quando muito jovem, né? Eu iniciei com o curso de massoterapia e desde então eu... A própria cabeleireira que eu fui trabalhar nesse salão viu eu fazendo as tranças e viu que era uma habilidade natural minha. Então, quando eu estava lá fazendo as tranças, que eu só pedi ali para fazer um pouquinho, né? Numa amiga minha que estava ali de, de, uhum. de passagem. Ela falou, nossa, faz tempo que eu tô querendo fazer Você tem que começar na área do cabelo Daí começa a fazer escova, aplicar colorações E ali começou mais pra parte do cabelo Pois é, daí você trabalhou em vários salões aqui em Mafos Trabalhou com o Vilmars, trabalhou trabalhei, com Cubas Trabalhei Trabalhou com bastante profissionais Com aloiar, com a Lena, com... Meu Deus, é, é, muita gente assim então... Muitos qual, é, profissionais qualificados aqui Sim, na nossa cidade Sim, tem muita gente boa aqui na nossa cidade E daí você começou a perceber uma situação que... Que você viu, poxa, mas eu tô fazendo isso, mas talvez eu posso fazer algo melhor para essa mulher ou para Sim. esse homem, dependendo do teu cliente. Então você começou a ver que a pessoa pintava uhum. todo mês, ou de cada não sei quanto uhum. tempo, e o cabelo ia se quebrando. Uhum. Ou queda de cabelo. Isso. Ou quando a pessoa vinha lavar o cabelo e eu e ela tinha caspa dermatite, eu pegava shampoo e esfregava. Nossa, tudo errado, menina. Eu tive que desaprender muita coisa para aprender. Cosmetologia é uma parte dessas. Eu acho que o meu divisor de águas foi olhar minha incompetência. Foi dali que eu comecei a estudar, que eu fui fazer cosmetologia. E deixa só fazer um adendo. Quando eu entrei para a faculdade que eu passei na, na, na, na inscrição do Senac, eu estava trabalhando numa barbearia, eu cortava cabelo a 10 reais eu ganhava 4 reais e 50 centavos. E era R$ reais por mês. Então, você então uma é uma dificuldade questão... bem complicada. É... Mas essa é a realidade da maioria das pessoas, entende? É... Para pagar uma faculdade, tanto é que você não encontra tantas cabeleireiras que, que fazem uma graduação. Você vê muita gente que já tem a graduação e vai para a estética, do que a pessoa que está na estética e conseguir ir para a graduação. É, é muito estranho isso, né? Que acontece no mercado. E, e foi é, eu querendo entender melhor do que simplesmente as informações que eu obtia de, de alguns fabricantes para entender a, a cosmetologia, que é o estudo do cosmético. Ah, entendi. Aí você viu, né, que você é, teve toda essa dificuldade para conseguir fazer a faculdade, mas acredito que quando tem esse suor, né, tem, às vezes a pessoa um valoriza mais, né? Sim, muito. Valoriza demais. Sim. E daí você viu que tipo assim o que você fazia talvez você estava prejudicando. É, eu tive que desaprender muita coisa. É, então, ele daí você começou a tricologia, tricologia, né? E daí, tá, daí você viu essa situação e muitas mulheres você já ajudou. Sim, o homens o mulheres. você. É, o uhum. que você faz, até pra você depois divulgar o teu Instagram, ah. teu Facebook, pra você divulgar as tuas páginas, uhum. né? O pessoal que tá com algum problema de queda de cabelo, uhum. cabelos quebrando. Isso. Fungos. Isso, caspa, dermatites. É, Folicolite. O diabético tem muito dermatite. Tem, tem. E sabe que pós-bariátrica perde muito cabelo? Também. Pessoa com SOP, com problemas na tireoide. Ah, o tireoide também faz queda de cabelo. É, quando tem, quando desregula também causa queda. Você já teve um caso da, da, da, de alguma paciente tua estar é, com a lor persa, que é... Perder uhum. todo o cabelo, assim, num, num, num grau maior, assim? Eu tive uma é, que ela tem a fibrosante frontal. Você já ouviu falar dessa? Não. Você faz o tratamento para não perder cabelo, não para crescer. Porque é uma doença que vai fibrosando o couro cabeludo e... e realmente você precisa cuidar para que você não perca os fios que tem. Porque dificilmente você vai conseguir repilar esse quadro. E essa você tá fazendo tratamento? Essa eu tô fazendo tratamento. E como que seria esse tratamento? com é, eletroterapia, uhum. com óleoterapia, aí a óleoterapia parece muito simplista só a palavra, mas é uma alquimia muito bem estudada, muito bem, tanto é que o SUS também está trabalhando com a óleoterapia, uhum. é, com a saúde integrativa, com a Ilib, com a auriculoterapia, os óleos essenciais para a parte da psicosomática, uh, né, para uhum. atingir também essa parte do acolhimento, sabe? Porque e é muito caro, Eleni? Daí é que nem dentista, você tem que ir lá avaliar o que, que tem para a gente poder montar o que Aham. precisa ser feito. Depende do tratamento, depende, mas depende. é tudo acessível, não é um valor absurdo. Depende. depende se você medir com uma cabeleireira, por exemplo, né? Aham, um salão de beleza. É, um salão de beleza, mas é nesse assim, padrão. É, ah, assim. eu estou conseguindo ainda manter um preço... Bacana, porque o espaço que eu tenho é muito simples. Uhum. Aí que vem a ideia do empreendedorismo, gente. Não importa como que vocês estão, se é muito bonito. Importante, se você entregar com ética, com biossegurança, tudo certinho, tudo regulamentado, é, abra, tá? Abra teu negócio, acredite no, tua, no, no teu potencial, tá? Antes, feito do que perfeito. Então, não adianta enfeitar muito por fora, se por dentro não tem porque uma técnica. Tudo tem gosto muito eu fui ver porque, daí, tipo, móveis muito bem colocados é meu sonho, né? É se Deus Ainda quiser, ter... vai dar certo, não? E logo, logo, mas é aquele muito negócio, abençoado. né? Você tenta é. fazer um preço que dê mais acessível, por isso que você diminui um pouco o teu custo mensal para você poder fazer um preço melhor para é. quem vai. Até porque é uma, é uma, é tipo assim, o teu, teu, teu trabalho. Você é a única aqui em Mafra nesse segmento com lavatório, sim. Uhum. É, existem profissionais que são médicos dermatologistas uhum. que fazem o microagulhamento. É, enfim, mas é, é que você invasivo, faz várias técnicas, né? Várias, incluindo o lavatório. Então, fica a dica para, os uhum. meus, para, para as pessoas aí que são dermatos, né? Que trabalham nessa área, que fazem o invasivo e que precisam de alguém que seja tecnicamente qualificado para fazer asepsia correta do couro cabeludo. Entre em contato comigo. Tá. Isso. <risos> e eu falar minha é verdade, eu, eu imaginava tricologia a ver com cor. Ah! Eu vou falar quando, quando eu... Conversei mas faz com sentido, uma... porque, na verdade... Eu achava que era a cor do que, que você analisava, assim, A gente chama tipo de colorista. O... É, Ou colorista, né? Que isso. estuda a colorimetria. Aham. Uhum. Ah, é verdade. Uhum. Que eu a gente também <risos> estuda essa parte, né? Também estuda. É. Pra você ver se o, o, o tom do cabelo. É. Tem a ver também, hum. né? Você Tem estuda isso na tua faculdade. Isso. E na pós também teve. Ah. Na pós e tricologia também teve. Essa parte da adequação de imagem, né? É. E, Eline, qual que é o teu contato para as mulheres que ficarem interessadas, que estão com esses problemas que a gente comentou aqui na nossa entrevista? E que não estão também. E que também não, não estão, né? A prevenção, prevenção, a gente é também ótimo. tem que fazer a prevenção. É... Qual que é o teu telefone? O meu telefone é 2325. Se você colocar Eleni Terapias Capilares no Instagram, você já me acha. Ah, e outra coisa, no Google, se você colocar queda capilar Rio Negro, você me acha lá. Depois dos anúncios, né? Você já me acha no Google também, meu Google manda E você tá quantos anos nessa, é, nessa profissão? Então, na profissão, numa forma geral, porque tricologia é desde cortar cabelo, uh -huh. né? De você mexer e tal, então faz nos seus 20 anos, né? Então, é... <risos> e a gente vê assim como você conversa com a gente, que você é uma pessoa assim que tem bastante visão, né? Obrigada. Ah, <risos> Obrigada, Vosselini. Desculpa ah, aí ah, o furo imagina, do Tricologia e Trilogia. É porque são, é, quando a gente começa também a falar não, da parte técnica, tem muita, muita, muita palavra que é, é complicada de falar. Uhum. Então um dos meus objetivos ah, para agora nas minhas redes sociais é trazer... Toda essa parte que é complexa, que a gente fala de é, patologias que são sistêmicas, que afetam o couro cabeludo, mas de, um, de uma maneira mais simples, num, num, numa comunicação que todo mundo possa entender. E eu acho que trazer com leveza, assim, com, com esse bom humor, eu acho que, que tem tudo a ver pra gente se comunicar bem. Ah, sim, tem que dar uma risadinha. Sim. Uh -huh. A gente tem que ser feliz, a gente tem Exato. que ser o que a gente é. E é, isso, Nós... isso evita queda de cabelo, né? É, mas o meu, sim, eu, é. eu sou do jeito que eu sou, mas ainda tenho queda de cabelo. Tô vendo pra estar tá comigo. É, <risos> Muito obrigada, Elini. Obrigada, Ana. Obrigada pela sua presença, obrigada a você que está assistindo o nosso programa. E lembrando, todo mundo que está assistindo aqui, quer contar a sua história, entre em contato conosco, o meu WhatsApp é 9249-5803. Eu, eu acho legal assim a gente apresentar tanto homem, mulher, cantor, uhum. é empreendedora, vendedora que uhum. começou agora, então uhum. a gente tem interesse com todos, a gente precisa que vocês é, mostrem para outras pessoas e incentivem as mesmas para... E empreender uhum. porque para mim todos somos empreendedores sim eu acho que isso é uma da, das coisas que eu me tornei educadora faz oito anos que eu dou aula para a parte da beleza uhum. que é justamente para ensinar da forma certa para elas empreenderem para elas precisa ter alguém que que mostre para elas que é possível né isso mesmo uhum. então muito obrigada até a próxima sexta-feira